A primeira guerra de clãs do Clash Royale Foi uma loucura, vocês jogaram? O que, que vocês acharam? Se liga só porque eu vou falar tudo sobre a guerra de clãs 2 do Clash Royale Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês E hoje voltamos com um vídeo E teve atualização, muita gente jogou a nova guerra de clãs Muitas novidades, já na, na entrada aqui você já vê muita diferença no Clash Royale, mas a grande diferença está na Guerra de Clãs, a nova Guerra de Clãs 2, e nós jogamos sim, nós fizemos um clã aqui, eu fiz um clã com a galera aí, o pessoal da comunidade, e nós conseguimos fazer a guerra e ficar em primeiro Nesta primeira guerra, então já tem um baú pra abrir aqui também vou mostrar aí o, qual é o nosso clã, vou mostrar como foi os ataques E aí a gente vai trocar uma ideia um pouco mais a respeito de guerra de clãs Sobre todas as novidades do Clash Royale Bom, ah, primeiro comenta aqui o que você achou desse novo visual do canal aqui Achei muito bacana, se você curtiu já deixa o seu like Comenta aqui embaixo o que você achou, beleza? Bom, bora lá, vamos abrir aqui o primeiro baú de guerra da história da guerra de clãs 2 do canal Bruno Clash, então bora lá, primeiro baúzão, baú bonito hein, amarelão lá de ouro, topster demais hein Você é louco, 4 cartas hein, vamos ver, pirotécnica, 200 cartas, temos também espírito curador, 54 Um espelho ali, espelhão e uma carta lendária, pra mim só vai funcionar a carta lendária Porque é a única que eu não tenho ainda provavelmente completa né ó Princesona, princesona nível 13 vai chegando mais próximo Tá longe ainda, falta 7, né? Mas estamos aí no caminho, né? Quem sabe o, o trader, o nosso mano que troca a, os cards, o, os tokens lá na guerra, pode ajudar a gente com isso daí também, hein? É outra novidade. Bom, bora aqui, ó. Tem bastante coisa aqui pra gente. Vamos ver então como foi essa guerra. Chegamos aí aos 36 mil pontos, faltando 5 dias e pouco. Na verdade, a gente acabou a guerra em algumas horas. Eu tô gravando o vídeo aí no dia seguinte, né? Ao que a gente finalizou. Olha, a gente tá aqui no, no novo visual da guerra Aqui embaixo você já vem os decks que eu utilizei na guerra, né? Um deck de golem tradicional, opa, moleque Tem também um deck de lava round, um deck de corredor e um deck de golem de lixir. Decks apelões, né? Bom, vamos dar uma olhada então o deck de golem é aquele tradicionalzão, esse daqui foi o deck de golem que eu utilizei Golem de bedragão, Bruce sombria, mini peca o Mago de Gelo, também tem o, o Barril de Bárbaros, Tornado e Relâmpago Esse deck totalmente maximizado seria top eu usar na guerra, então foi GG Segundo deck aqui foi o deck de Lava, né? Outro deck aí quase maximizado Temos Lava Round, Balão, aí sim não é a carta maximizada o Dragão Esqueleto Tem também ali o Dragão Infernal, também não tá maximizado Mineiro, Bárbaros, Zap e Flechas Outro deck muito top eu usei também, deu muito bom o outro deck foi o deck de Corredor Meta, que tá no Meta agora, que é o 2.9, aquele deck de Corredor com Terremoto, tá demais, muito forte também, deu bom também, conseguimos aí esse deck também quase maximizado, só o Tronco não tava, mas funciona de boas. E o último deck, assim, eu tive que fazer algumas mudanças, o deck de Golem de Elixir, né, tem ali a Golem de Elixir, a Curadora Guerreira, o Dragão Elétrico, aí eu não podia usar o Bebê Dragão e também não o Dragão Esqueleto, então eu tive que colocar a Máquina, eu coloquei a Máquina pra tentar... Chegar um pouco mais próximo do que era Tem ali o Espírito Curador Ali eu, vocês viram que eu coloquei também a Cabana de Barbos Normal E aí eu tive que também improvisar ali Veneno e Fúria Na verdade não são essas cartas, né? Tem essa, esse deck que tem aquela... Tem o... Se não me engano é o Tronco E também o Tornado Tive que mudar Mas funciona muito de boa também Todo nível máximo esse, esse deck também Então funcionou demais pra mim Eu vou mostrar pra vocês os ataques também, né? Bom... Aqui a gente vê como tá a guerra, a galera tá lá atrás ainda, a gente já fechou faz tempo, já chegamos lá na frente, ó, tá aí, ó. Chega ao fim, ao fim do rio antes dos demais clãs para conseguir as melhores recompensas. Carta lendária garantida em primeiro lugar, a gente ganhou, né, conseguimos. Mesmo que o seu clã não conclua a resgata, a regata fluvial, vocês ganharão uma bota de recompensas, não dá pra botar defeito. Meu Deus botar botar bota botar. Meu Deus do céu. Bom, o trader aqui é uma carta uma coisa muito legal, hein, galera? Ó, o trader aqui ele vai modificando. Ele vai ele fica disponível por 11 horas, depois ele muda. Tava com cartas comuns, agora já foi para cartas lendárias, né? Ó, e olha que interessante isso daqui, ó. Você escolhe uma carta para receber. Eu eu recebo uma dessas. E aí eu escolho qual eu quero dar. Dessas daqui, nenhuma minha tá maximizada, então não vale a pena Vamos fazer o seguinte, eu vou embaralhar por 10 gemas Pra vocês poderem ver, ele embaralha as cartas que eu dou pro, pro, pro trader, pro comerciante, né? E agora sim, veio uma carta que eu já tenho nível máximo, então não vou, não vou ter problemas Agora eu posso escolher uma carta, eu vou pegar a bandida, que eu já tenho 15 ali E vou dar aqui um mago de gelo, olha que top, hein? A bandida vai pra 16 e o mago de gelo já tá de boa, então tranquilão Tenho, tenho cartas aqui, eu tenho 18 tokens Pra potro, poder trocar de cartas lendárias Bora trocar, primeira vez que eu troco aqui no Trolden no, no comerciante Ao vivo pra vocês, top demais Gostei, hein, mano Agora já não dá pra fazer mais nada, ó, tá tranquilo Só esperar novamente ele voltar aí com mais ofertas, né, galera Muito top, hein A galera tá atacando ainda aqui, acho que dá até pra tacar também Ó, dá pra tacar também aqui, hein Vamos fazer brincadeira também, né Vamos tacar também, né Opa, opa, opa, moleque Ó, mas antes eu quero mostrar o clã também, né a Galera aqui do clã temos aí ó, o clã tá lotado até agora, cara, o clã tá lotado até agora É o B Clashers, Clan War 2 do canal Bruno Clash, valendo prêmios colo por colocação na guerra Caixas do Clash Royale, pés Royale, gemas, então se você quer participar com a gente fica de olho Abriu vaga, vem pra cá, a gente colocou 7 mil porque tá lotado, então pra gente tá, tá de boas Mas, se abrir vaga a gente diminui a quantidade de... De troféus pra vocês poderem entrar também, tá? Aqui é só aleatório, a galera colocou aqui, nem sei por Mas na hora que abre vaga a gente coloca Pra poder selecionar a pessoa, O pessoal que vem também, tá? Na guerra tá aqui, ó, a galera tá atacando ainda ó. Eu parei lá no 826, eu fiz quatro ataques Tenho que fazer mais ataques também Aqui não tem últimas guerras, tá? GG O que vocês acharam? Muita gente reclamou, eu vi Dessa parte do clã a, O chat, que ficou muita informação E tal, comenta aí, deixa nos comentários O que você achou, você gostou? Achou que precisa melhorar alguma coisa? Eu, particularmente, fiquei com dificuldade de ler o nome dos caras aqui Quando ele tem o PS Royale, né? Fica ali amarelo e meio mudando a cor eu Fico meio... Caramba, qual é o nome dele? Se tivesse uma sombra preta, um contorno preto atrás Acho que ficaria top demais Acho que daria pra melhorar aí Bom Ó, tem até uma, umas cartas aqui pra, pra pegar ó. Vou, vou fazer mais, hein? Eu dou aqui isso aqui e vou pegar essa daqui, então Vamos que vamos, vamos trocar cartas, mano A ideia é trocar cartas, moleque Então é isso, manos, ó já estamos aqui, tudo ok A nossa guerra aqui, ó, tá assim, ó 36 mil já completamos, tá de boas O Rap Friends tá ali com 11 mil E aí temos aqui os clãs que tão mal pra caramba Acho que no começo vai ser assim, galera No começo acho que vai ser assim Mas lá na semana 5, ali na semana 4 Deve já pegar pesado a galera que tá mandando bem Vamos ver como vai ser Mas é claro também, né, o nosso clã é novo É um clã criado pra guerra Então ele tem zero de troféus Ele tá ali na, na, numa posição é, que... É de quem... Opa, onde que é mesmo? Agora eu fiquei perdido até onde que era. Não sei se era aqui, não sei se era aqui, não, não, não, não, não sei. Acho que era aqui em algum ah, Aqui, ó, boa, nós estamos na Liga de Bronze, então... Você que já jogou guerra já deve estar tá na Liga Lendária no seu clã, né? Então já deve ser um pouco mais diferenciado pra vocês aí também. Não deve ter gente que é muito abaixo, não. É isso, top demais. Bom, vamos fazer o seguinte, Vou mostrar pra vocês aqui na loja agora... É, o que veio também grátis pra gente, ó. Veio um baú do Rei Lendário... Por conta de sumir aquela, aquelas missões diárias, eles deram o um baú do rei lendário, vamos abrir aqui junto com vocês então Gratisão pra gente poder escolher cartas, vamos ver se vem a carta que eu preciso Aqui tanto faz, é ouro, de boas, aqui também ouro, de boas Eu preciso de duas cartas, a encomenda real e também os dragões é, esqueleto, beleza? Bom, vamos lá, tem lápis ali, tem tudo ouro, tudo ouro, mano, tudo ouro Não veio, não veio por enquanto, hein? tá completo é, não vai vir, não vai vir Pensei que viria aí, porque quando vem, vem bastante Então ajuda muito, né? Mas a lendária veio, vamos ver qual é a lendária que veio Temos Dragão Infernal ou Spark Aqui não tem jeito Vamos de Dragão Infernal 14 20, rapaziada Muito top, ganhamos mais ouro ali, muito bacana E a gente consegue aí Já ir pra próxima Agora a gente tem aqui mais ofertas grátis pra gente Participe da Guerra de Clãs 2 É ofertas que eles dão Coisas grátis pra gente por conta da comemoração Da guerra de clãs, né? Bora lá então Tem mais aqui, ó, vamos resgatar Aqui todas as recompensas, vamos ver se a gente consegue Pegar as cartas que a gente precisa ó. Eu preciso de dragão esqueleto E encomenda real, hein? Será que aparece alguma delas? Por enquanto nada Nada delas Por enquanto nada delas, hein rapaziada Nada delas, bora, vamos ver outro aqui Vamos ver o que acontece, baú gigante Ai, não veio, não veio, não veio, não veio. Mas ganhamos tokens aí, o que é bom também Vamos agora o baú Épico, baú épicão, que só, Aqui só vai vir ouro. Assim, um GG. E aqui sim, o um baú do Rei Lendário. Um baú do Rei Lendário não, um baú lendário pra gente. Então, bora ver o que vem também nessa aqui. Tomara que venha uma carta que eu não tenho ainda, mano. Bandida, boa, a gente trocou uma e agora ganhamos mais uma. 17/20, quase nível máximo. Falta 3, hein? Muito top. Bom, vamos ver o que tem mais aqui. Aqui tem ofertas mesmo pra comprar, né? Mas eu não vou comprar porque minha conta tá quase full quase, quase full. Mais ouro grátis. E aqui nenhuma das cartas que eu preciso Galera, vocês aí que estão no chat, se você quiser comprar o seu passe de Seu passe royale, se eu comprar alguma dessas ofertas Se você puder, agradeço, vem aqui ó, vou até parar pra poder mostrar pra vocês Vem aqui embaixo na loja, clique em apoiar e coloca aqui ó, Bruno Clash Põe Bruno Clash que você vai estar tá apoiando o canal Bruno Clash sem gastar nada a mais por isso Os valores não mudam, você vai comprar e uma parte do valor, você vai ajudar o canal Bruno Clash Se você quiser ajudar, essa é uma forma perfeita para ajudar Sem gastar nada a mais por isso, tá? Muito legal também, a, a parte de amigos tá aqui agora Muito mais fácil para você ver ali a sua lista de amigos Quem tá online e tal é, Outra questão aqui é que mostra quem tá online ó, O Alan tá online agora o Eu tô online, né? O Bruno Clash tá online também Então tem muita gente aqui Ó, a Cristina tá online Então dá pra você ver no seu clã também, ó No seu clã tá ali, ó Membros do clã online 4 aqui também você vê, ó, o Fernando tá online, tá até jogando ali, ó Tá bacana, ficou vermelhão ali quando ataca Acho legal também, bacana demais Tá bem legal, aqui dá pra você copiar A tag do clã, tranquilão Pega aí a tag do clã de boas Tem ali o link, tudo certinho Ah, pra você copiar decks, agora tá muito Legal também, você vai aqui no ranking No ranking aqui, você pegar pegar um deck De algum jogador, é bem tranquilo Agora você clica aqui, ó, você vem aqui Copiar deck, copiou deck, vem aqui Clica nesse daqui, vai aqui, ó e coloca colar lista. você cola o deck que você copiou agora Muito legal, muito legal mesmo Bacana demais, cara E você pode fazer o contrário, copiar aqui e colar em algum lugar Então, tops demais, tops demais Bom, galera, já tô aqui na tela de registro de atividades para vocês verem as partidas que eu disputei na guerra, galera Eu fiz duas partidas daquela de um, um x1, né, x1 normal E uma partida daquele de melhor de três Eu ganhei as... As três, as três partidas, né? Os três modos aí que eu joguei Ganhei a primeira ali atrás A primeira eu ganhei ali, ó Com é, o deck de corredor Jogando ali contra o Sebas 0210. essa foi a última, na verdade A primeira foi lá de baixo com o um Golem Então essa eu ganhei com o deck de corredor Do Sebas, jogando ali com Um deck de log bait, né? Um pouco mais antigo também e eu coloquei aquele deck de corredor com terremoto Deu muito bom, ganhei de 1 a 0 Depois aí, a segunda O segundo modo de jogo que eu joguei foi o melhor de 3 E eu joguei aqui, ó E ganhei 2 a 0 Do Elvergudo E eu joguei aí, ó, com o primeiro deck que eu usei Foi o deck de Golem de Elixir Meti 3 a 0 em cima do Elvergudo Ele jogando com um deck de Golem de Elixir Golem de... Oh, Goblin gigante com, ele, com o Spark E eu depois joguei aí também 3x0, um deck de Lava Round contra o Lava Round também, o Lava Round dele também. Ele tinha o Lava, lo, o, o lava com clone, né? E eu, com o meu Lava Loon com o mineiro, acabamos conseguindo aí, consegui duas vitórias de 3x0 nele, hein? E não foi o único 3x0, né? Porque os únicos dois 3x0, porque a outra partida, o meu 1 um contra 1 um que eu joguei o primeiro, foi um deck de golem, o meu deck de golem tradicional, 1x0 em cima do Ancon Ranta. Ganhamos ali do Uncle Hunter 1x0 Então 1x0, depois 2x0 Ali no melhor de 3 E também ganhei ali do... Do Sebas Também uma vitória de 1x0 Jogando com o meu corredor Foi demais, galera, foi demais Então, esse foi o meu retrospecto Na guerra de clãs Bom, agora eu tô na expectativa, né? Porque a primeira guerra de clãs já foi a primeira guerra de clãs já foi, na primeira semana a gente terminou em horas E agora é saber como vão ser as próximas semanas, né? A gente ainda vai ter que esperar 5 dias, 16 horas aí Pros demais decidirem quem vai ser o segundo a chegar na linha de chegada Quem vai ser o terceiro Enquanto isso eu vou ficar de olho aqui no meu comerciante Fique também você pra poder trocar sua carta Porque vale muito a pena também, hein? É top, galera, é top E é isso, rapaziada, primeiro dia de guerra de clãs já foi Estou aí na pegada, vamos ver como vai ser a primeira galera aí que entrou aqui no meu clã Curtiu demais, jogou muito Temos um Discord aí, um servidor Discord também Pra galera que tá no clã, então tá demais aí, ó Toda a galera do clã, vou mostrando aqui Passando pela galera aqui que tá jogando com a gente Obrigado ao Nosferato, pessoal do Nova também Pessoal do Shot, a Luna que ajudou Tudo isso daí acontecer também A galera toda que veio aí Participar com a gente, muito obrigado a todo mundo então, O estagiário tá aqui com a gente, muito top, hein Então valeu a cada um de vocês Que estiveram com a gente aqui no clã E o próximo, a próxima guerra a gente vai ver aí. A Nat também tá por aqui. O Red. Tá uma galera aqui, hein? Então é isso, manos. Não esqueçam. Fiquem de olho. Apareceu Vaga. Vem pra cá com a gente. Porque vai ser top demais. A segunda semana eu quero ver se nós vamos levar de novo, hein? Em primeiro lugar de novo, hein, rapaziada? Então é isso, manos. Tamo junto. É nóis. Um abraço. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta aqui. E é isso. Falou! Fui! Ouvi dizer que quem curte e se inscreve se sai melhor nas batalhas. É, sou é só boato. Inscreva-se. Inscreva-se.